Ok, muito boa noite, amigos do Diário de Campinas, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira. Hoje, nossa última segunda-feira do mês de março, não é? Próximo, próxima segunda já estaremos no mês de abril, rapaz. Pois é, e hoje nós teremos uma live super bacana, uma live super especial, como todas as noites de segunda-feira, nós sempre trazendo... Nós sempre estamos trazendo pessoas especiais para compartilhar experiências, para trazer conhecimentos e também esclarecer dúvidas de todos vocês que estão nos acompanhando aqui, tanto aqui no Facebook, como também você que está aí no Instagram, arroba Diário de Campina. E para fazer companhia nessa noite comigo, ele, ele que é um talentoso. Jovem Rapaz, meu querido amigo Eliezo Cabral, seja bem-vindo ao Diário de Campina. É, obrigado aí pelo Jovem Rapaz. É, boa noite, boa noite, Wellington Souza. É, boa noite a todos que estão é, nos acompanhando neste momento e a você que vai nos acompanhar posteriormente, já que a live vai ficar gravada aí no Facebook, é, no Instagram e, posteriormente, é, a gente coloca também no YouTube Diário de Campina. Então, muito boa noite a vocês e sejam muito bem-vindos ao Diário de Campina. É, hoje, o Elton Souza, é, nós vamos conversar aqui com ela. Ela que é psicóloga clínica e perinatal, especialista em saúde mental. Nós vamos conversar com, a partir de agora, com a doutora Rafaela Dias. Muito boa noite, Rafaela Dias. Seja bem-vinda ao Diário de Campina. Oi, boa noite, Wellington. Boa noite, Eliésio. Muito feliz de estar aqui com vocês. Só obrigada, viu, pelo convite. É isso, nós aqui é agradecemos é, o Wellington Souza, então a gente vou, vou começar aqui, vou abrir o Wellington uma conversa já para gente, para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir a live do Diário de Campina entender melhor sobre perinatal, é isso? Explica para a gente, fala um pouco aí como, sobre sobre esse segmento da da, da psicologia psicologia perinatal. Isso. É, a psicologia perinatal, ela trabalha com tudo que está em torno, ligado ao nascimento de uma criança, a uma nova vida. Né? Então, a psicologia perinatal, ela trabalha com mulheres que estão grávidas, mulheres que tiveram seus bebês, né? a, a psicologia perinatal também trabalha, com as mulheres que não conseguem engravidar, ou seja, com a infertilidade. A psicologia perinatal também trabalha com o luto perinatal, que é aquele luto neonatal ou é, aqueles é, ainda dentro da barriga, né? Quando a gente perde, quando a gente sofre um aborto é, espontâneo, independente da semana que esteja da gestação, e também aquelas mulheres que têm os filhos, e que logo em seguida, 24 horas, 48 horas após, eles têm alguma complicação e chegou a falecer. Né? A perinatalidade ainda também trabalha com essa questão de adoção. Mas aí, essa questão de adoção, eu não me aprofundo, não. Eu vou trabalhar aí nessa questão da gestação, do parto, do pós-parto, da infertilidade e do luto. Sim. Então, é tudo aquilo que, que envolve uma gestação. É isso, é, o, o, o nascimento o de uma criança. Certo. Perfeito. O Elton Souza. Doutora Rafaela, qual, é, é, qual o, o, o tempo inicial né para quem já quem está na gestação, a importância e o tempo da, da, dos primeiros atendimentos, né, dos primeiros acompanhamentos é, é, durante a gestação? É assim, é... Não tem uma época certa de você entrar né, é, para fazer esses atendimentos, para fazer essa terapia. Existem duas modalidades de terapia para uma gestante, por exemplo. Né? É a psicoterapia individual, onde essa mulher ela vai trazer questões pessoais de vida e também relacionadas à gestação. E existe o pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico, ele tem início, meio e fim, ele pode ser feito individual ou em grupo, mas ele já traz, o pré-natal psicológico, ele já traz uma temática pré-estabelecida. Então, no pré-natal psicológico, vamos supor, vamos trabalhar o medo do parto, né? Então, assim, aí nessa sessão, a gente trabalha tudo que está relacionado com o parto. Então, tem essa juiz de fé, mas não tem uma idade gestacional é, que não precisa começar no início, no meio, no, enfim, perto de ter o bebê, não, não tem isso aí, não. Vai da necessidade de cada mulher. Tem, tem mulheres que iniciam a gestação, terminam a gestação, às vezes precisa, às vezes não precisa de uma terapia e passa sem ela mesmo, né, e tem mulheres que... É, Estão fazendo a terapia individual, no meio do processo engravidam, continuam, e aí a gente vai mesclando aí, é, tanto a questão de vida dela, quanto a questão da maternidade. Mas é, é sempre muito válido, né, fazer, uhum. porque é, a maternidade, ela é uma transformação na vida da mulher. Né? Então, assim, assim como a adolescência, né, que a gente fala que é uma transição, né, da criança para o adulto, né, e aí existem questões é, de mudanças comportamentais, de humor, de hormônios, assim também é a maternidade, né, existe uma nomenclaturazinha que a gente chama de matrescência, que é quando a mulher se, vai se tornar mãe, e aí é mais ou menos, né, como a questão da adolescência, então, Ali, durante aquelas 40 semanas, ela vai estar tá com, com várias é, oscilações de humor, é, várias oscilações também de hormônios, é, medos, inseguranças, angústias, né? A gente precisa levar em consideração o contexto que aquela mulher está vivendo também. Ela está casada, ela não está casada, né? A família está bem financeiramente, esse filho vai ser uma alegria, esse filho vai ser uma preocupação, né? então assim é, é, é muito importante né e hoje em dia existe também eu vou falando né eu vou Sim. <risos> eu, eu, eu falo demais vocês vão então, me frear aí né? quando e hoje em dia existe uma cobrança né muito grande em cima da mulher né antigamente a mulher ela, ela era tida para ser dona de casa para cuidar dos filhos da educação tudo e hoje em dia o mundo é outro os tempos são outros né? As mulheres, elas tomam conta da casa, elas têm suas profissões, e aí a maternidade chega também, é mais uma atribuição, é mais uma função. E aí tem toda aquela questão dela ter que dar conta de tudo muito bem feito, né? Eu acredito que toda mulher tem um pouquinho de sair, tudo que ela faz, ela precisa fazer bem feito. E aí existe essa questão dessa cobrança, dessa autocobrança, que aí fazem com que as coisas elas se tornem mais pesadas. E por falar nessa nessa questão de vivemos hoje em outro mundo, principalmente também no mundo da informação, onde as pessoas encontram facilmente é, informações aleatórias, né? quando você está procurando alguma coisa, você encontra muita coisa. E isso é, deixa também é, as mães, né, principalmente as mães de primeira viagem, numa, numa indecisão e num medo grande né porque elas começam hoje em dia as pessoas elas têm essa mania né de quando é por exemplo vamos citar um exemplo estou doente eu começo a pesquisar sobre aquela doença né e da eu mesma forma é, e da mesma forma as mulheres quando é, tem essa o acesso à informação algumas elas procuram e começam né a criar coisas né é. E a psicologia isso, justamente é. vem para desmistificar muito dessa coisa, né? Rafael? é? essa questão né, de você buscar uma informação no Google, Ela é porque a internet é isso, a internet ela beneficia, como também ela pode dar, fazer um Instagram, né? e principalmente dependendo de quem está ali lendo aquela informação. Né? Então vamos supor que a gente tem uma, uma mãe, uma, uma gestante ansiosa, e aí, qualquer coisa que ela venha a sentir, ela vai aí, bota no Google e já pensa que tá o okay, perdendo o bebê, por exemplo. Né? E aí, aquilo ali gera um estresse, um gera uma ansiedade, que muitas vezes ela é desnecessária. Né? E a importância, justamente, dessa mulher ela ser acompanhada por uma boa equipe, quando eu digo equipe, é porque é, existem muitos profissionais né, que podem acompanhar essa mulher durante uma gestação, a obstetra, né, que vai fazer toda essa questão do pré-natal, a psicologia perinatal, que vai fazer todo esse acompanhamento emocional dessa transição para a maternidade, fisioterapia, né existe a fisioterapia pélvica, existe o pilates para gestante, então existe aí um monte de nutricionista também, então aí, onde é que a gente vê essa questão da informação? No que é que a gente pode acreditar? Né? A gente pode deve e pode acreditar naquelas informações que elas são baseadas em evidências, né? Elas são baseadas em ciência. E aí é onde está o grande diferencial de você buscar ali no Rio, que é o Google, que você acha top de coisa, você acha muita coisa boa, né? Mas você também acha muita coisa que não não acrescenta absolutamente nada. Então, você ter uma equipe ali que está li é, é, circulando, que está ali apoiando e você ter esses profissionais para que você possa chegar até elas e nas suas dúvidas elas sanarem com algo que seja real que seja ciência, que seja baseado em evidência né? aí é um tá está o um grande diferencial Aliás, um... é Nesse caso uh, o ideal é que antes até da, da pessoa, da mulher pensar em engravidar, ela já procura um atendimento psicológico para que Eliesio, vocês deem a direção? Eliesio é, eu tenho, assim, um número considerável de pessoas que me procuram antes mesmo de, assim, elas dizem assim, estou decidida a engravidar. Sim. Né? E aí, eu quero começar esse processo porque eu quero me preparar emocionalmente. Sim. Porque... E, e tem mais, né, por mais que a gente passe todas as informações, por mais que a gente faça todas as orientações, o que é que acontece? É, tudo que, aquilo que a gente passa, e isso independente de ser qualquer profissional, é, a gente só vai ver, de fato, na prática, né, então, às vezes, a gente, a gente se prepara para um bebê, olha, vamos lá, é, a gente vai, você vai ter um bebê, né? Esse bebê ele vai precisar muito de colo, ele vai chorar quando tiver com fome, vai chorar quando a fralda estiver suja, vai... Enfim, e aí a gente se prepara para um bebê que, que vai dar um super trabalho e às vezes o bebê vem super tranquilo, né? Como muitas vezes também a gente se prepara para um bebê super tranquilo, né? A gente idealiza ali na nossa cabeça e aí também uma coisa bacana que é o bebê ideal e o bebê real... E a gente às vezes idealiza que o bebê só vai comer, dormir vai ficar tudo ali e de repente a gente se depara com um bebê que demanda o tempo todo dessa mãe, que demanda muito o leite materno, que demanda muito colo, e aí, enfim, é, é, meu Deus, eu não sabia que era assim. É, eu esperei tanto, eu esperei tanto por essa criança, né? E aí, agora eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais descansar, e aí, enfim, vem aquela idealização da maternidade. Né? Aquela coisinha linda Que quando a gente é criança Que a gente brinca de bonequinha A gente vai ali, bota a, a bonequinha para dormir E a boneca fica né E de repente quando a gente chega Com, com o bebê da maternidade A gente coloca ali o bebê no, no, no berço E cadê que o bebê fica? Né? E aí às vezes a gente fica sem comer Às vezes a gente fica sem tomar banho Às vezes fica sem escovar os dentes Porque o bebê tá ali demandando né? Isso da gente Principalmente nos três primeiros meses, que é a época que a gente chama de estrogestação, né? que é a gestação fora da barriga. Né? Então, ali o bebê não sabe nem que nasceu ainda. Né? Então, é, ele está se adaptando. Então, assim, é, são duas pessoas se adaptando. É o bebê se adaptando da, na vida fora do útero, né? e a, a mulher também se adaptando aquela nova rotina, né, e de certa forma é, percebendo que aquela mulher que antes de, de ter esse bebê não existe mais, né, a mulher tá ali também passando por um luto, né, então assim, as noites não, não são mais dormidas como antes, né, é, o corpo da mulher não é mais o mesmo corpo de antes, né? o relacionamento com o marido não é mais o um relacionamento de antes, então, são, são muitas questões emocionais que estão envolvidas, não só da mãe, mas do bebê também. Então, o bebê tá ali, por 40 semanas, o bebê tá ali, dentro de um útero quentinho, totalmente limitado, né? Ele se mexe tudo, mas está ali, envolto, né? E aí ele tem limites ali, ele sabe que ali ele está seguro. De repente, aquela aguinha quentinha vai embora, ele se depara com um mundo... Ele abre os braços, não tem mais aquela delimitação. É tanto que o bebê, de vez por outra, tem uns sustos. Né? E a gente fica sem saber o que é, mas é justamente aquilo ali que ele está tentando se adaptar ali àquela nova realidade. Então, é difícil para a mãe, é difícil para o bebê, é difícil para todo mundo. Não tem, não tem facilidade para ninguém. Verdade. O Elton Souza... Vocês têm filhos? Eu... Temos tem o meu caso já, já são todos adultos, dois adultos em um casal. Meu, meu é, também, passou por isso. Meu já. também, o meu também é um adulto de seis anos. <risos> é verdade. Eu passei por tudo isso há pouco tempo, eu fico Bem, só imaginando aqui quanto seria importante se nós tivéssemos tido é, esse acompanhamento, porque tudo que você falou no início, é, é, eu estava aqui passando um filme aqui na minha cabeça, né? É, pronto, no pré-natal psicológico, Wellington, é, existem também encontros que são feitos para a família, entende? Então, existem encontros que são feitos para o casal, então ali naquele encontro, aquele casal, vai, vai a gente vai trabalhar as mudanças que vão acontecer, né, porque assim, o tempo do homem vai ser diferente do tempo da mulher. Né? A, a, a abdicação do homem vai ser diferente da abdicação da mulher, o cansaço do homem vai ser diferente do cansaço da mulher, e aqui eu não estou querendo levantar nenhuma questão, não, sabe? É diferente. Sim, com é toda certeza. Né? Né? Não, tem, então, não assim... tem nem como a gente é, mensurar é, o quão é, é cansativo para a mulher, né? tanto a gravidez, né? desde o início, até mesmo... Né? Como você falou até os três primeiros meses, você é. até né, a vida toda. A até vida mais. toda para a mulher principalmente, né? Até mais. E aí é, no pré-natal é. psicológico a gente trabalha esse casal. A gente trabalha às vezes é, com os, os vovôs e as vovós, né? Então assim a gente trabalha a família nessa questão do pré-natal psicológico, aquele que eu falei que tem as temáticas pré estabelecidas por encontro. E hum. aí é bem bacana, porque a gente prepara realmente a, fam a família para a chegada dessa criança, né, e também respeitando sempre, né, protagonizando a mulher como protagonista da sua maternidade, né, como ela quer, né, que seja aquilo ali, como é que ela quer fazer, qual o método que ela vai aderir para criar o seu filho, ela vai querer a amamentação exclusiva ela não vai querer a amamentação não quer amamentar de jeito nenhum é, e aí existem sempre aquelas questões das pessoas que palpitam ali né que às vezes querem ajudar mas sempre trazem muita muito da sua experiência né é, então, eu queria meu filho assim é e assim às vezes mas é nem por mal não é para o bem não mesmo é. mas não. aí às vezes, esses comentários, eles geram insegurança, né? É como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, ó, oh, fulaninha fez daquele jeito, e talvez o, a criança esteja chorando porque eu esteja errando em alguma coisa, né? Então, esses palpites, geralmente, eles geram insegurança, geram culpa, e aí, trazer a família, que é aquela pessoa que vai estar ali mais próxima nesses primeiros momentos ali de vida dessa criança, é muito importante para que a mãe se sinta à vontade, para dizer como é que quer levar aí esse barco para frente. Doutora Rafaela, é, pais e mães é, ansiosos e inseguros, criança insegura também? Provavelmente. Assim, durante, por exemplo, o pai e a mãe bem, bem ansiosos durante a gestação, naquele né? período de gestação, bem ansiosos. E é, é, pós-parto também, ali também naquela ansiedade, naquela, naquela incerteza, né? Então, isso afeta diretamente a criança. O que é ansiedade? Né? Primeiro a gente precisa entender o que é isso, o que uhum. é ansiedade. A ansiedade é um sentimento, é um, uma, uma coisa que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, Eliésio tem. Então, todo mundo para estar aqui agora, Nesse momento que a gente tá, tá todo mundo, né, se preparou para isso, a gente, eita, vai começar, né, eita, mandei mensagem pra ela, é, estou livre e tal, não sei o que, então todo mundo tá aqui se preparando, e a ansiedade, ela faz com que a gente esteja aqui, atenta, eu tô aqui atenta, escutando vocês, é... Eu não posso estar aqui dando entrevista, respondendo as perguntas de vocês, deitada com as pernas para cima, como se eu estivesse assistindo Netflix na minha sala. né? E a ansiedade, ela me permite que eu fique com uma postura mais bacaninha, né? que eu use um vocabulário que todo mundo entenda. né? Então, enfim, a ansiedade é isso. É deixar a gente alerta, deixar a gente atenta. Né? Ela faz parte do cotidiano. Ela faz parte do cotidiano, inclusive é uma coisa boa né, Sim. uma coisa boa, se a gente tá aqui, pronto, se a gente vai aqui, dez, já, já, né, e meia da noite, a gente desce aqui numa rua, vamos supor, a gente vai, vai na farmácia, na esquina, vai comprar um pacote de algodão, e aí não tem ninguém na rua, aí passa, passa uma moto, vem passando uma moto, bem devagarinho, a gente vai continuar andando, bem tranquilo, de não Sim. vai, né, a gente vai, opa, peraí, vou olhar vai ver se vai vir qualquer coisa, já, já, já sei se eu entro aqui, se eu entro ali. Então, a ansiedade, ela serve para isso. para que a gente se prepare para lutar, que a gente se prepare para fugir, né? E muitas vezes também a gente paralisar. E aí é onde tá o grande problema, né? E aí, o que é que acontece com a gestação de uma mãe ansiosa? É sempre achar que não tá fazendo a coisa certa, é sempre achar que pode estar prejudicando o bebê de alguma forma, é sempre achar que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa de ruim, né? Então, assim, tudo isso gera estresse. Todo o estresse gera um hormônio de cortisol, né? E esse cortisol, ele chega até o bebê. Entende? E aí você me diz, o bebê, ele vai é, nascer ansioso, Exatamente por conta disso, não. Sabe? Porque para a pessoa ter um transtorno de ansiedade, por exemplo, são preciso, é, é preciso inúmeros fatores, certo? O transtorno de ansiedade, que é algo que é prejudicial à vida de uma pessoa, a ansiedade ela não é prejudicial. O transtorno de ansiedade ela é prejudicial, certo? Então, vamos supor, é uma mãe ansiosa, né? Uma mãe ansiosa vai com a criança para o parquinho, né? E aí é, a criança começa lá a brincar e a mãe, epa, não, peraí, não suba aí não, senão você vai cair, não, aí não, peraí, deixa eu botar aqui, senão você vai se machucar, não, peraí, não corre não, senão você vai bater no amiguinho. Isso é uma mãe ansiosa, ou seja, ela leva a criança para o parquinho, mas a criança não pode fazer nada, por quê? Porque ela tem medo que aconteça alguma coisa com essa criança né, então isso aí, a criança de tanto ver essa mãe agindo com essa ansiedade que prejudica, né a criança ela vai começar a temer também, epa, peraí, eu não vou subir aqui não, senão eu posso me machucar, não, não posso correr aqui não, senão eu vou bater no coleguinha não, eu não posso correr descalço não, porque senão pode ter um caco de vidro, eu vou cortar o meu pé então a criança ela também vai ficando insegura, né a ansiedade daquela mãe vai gerar um medo e uma insegurança naquela criança. E aí, sim, aí com a convivência, sim. Na gestação, esse cortisol, ele atravessa aí, a placenta e vai até o bebê, atravessa e chega até o bebê. Então, assim, uma gestação para chegar a prejudicar um bebê, ela precisa ser estressante, tipo, constantemente, o tempo todo. Você ter um estressezinho de vez em quando não vai fazer mal pro bebê, né? Porque senão a gente podia nem sair de casa grávida, né? Às vezes em casa, até com o marido mesmo, a pessoa pega lá voar e se estressa, né? Então, assim, para realmente prejudicar esse bebê, o estresse, ele precisa ser constante, constante, constante, constante. E aí a ansiedade, e aí por isso que é importante fazer o... o o, como é que você diz? A manutenção dessas emoções, para que essa ansiedade não gere estresse constante e, e, e gere cortisol constante, para não, não fazer com que essa criança fique mais agitada. Mas aí, isso para não deixar assim, ninguém preocupado, existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, que é, é tipo uma reprogramação no cérebro do bebê. Sabe? Então, as crianças elas têm uma neuroplasticidade bacana, e aí, enfim, tudo pode ser mudado de acordo com o que vai acontecendo. Não vai ser por conta de uma ansiedade na gestação que a criança ela vai se tornar ansiosa. Mas, se a mãe for ansiosa durante a gestação, durante a criação, a educação, tá ali naquele, naquela, naquela constante ali, provavelmente essa criança ela vai se tornar insegura. Vai ter medo, né? Vai ter medo de fazer tudo. Então, a verbalização a verbalização é, desse, cuidado, cuidado, não faça isso, não faça isso, essa verbalização o tempo todo, é, como você falou, acaba realmente criando uma, uma provavelmente uma criança insegura, né? É. é, porque aí ela vai dizer, assim, agora isso foi uma coisa constante, tá, gente? Uma coisa que é repetida, repetidamente. É... A mãe fala, meu filho, não corra, não suba no muro que você vai cair. Então, ali ela já está impedindo, né? Aí, de novo, não suba no muro porque você vai cair, né? Então, ela automaticamente, ela vai condicionando ali na cabeça dela. Eu não posso subir no muro porque eu vou cair. Me diga uma coisa, vocês dois têm filhos. É, é, não sei, aliás, que os filhos já estão grandes, mas você, Wellington, quem são as duas pessoas que seu filho mais confia no mundo? Quem são essas duas pessoas? Eu e a mãe. Você e a mãe. Seu filho sabe que isso aqui é uma garrafa, quem foi que ensinou que isso aqui era uma garrafa para o seu filho? Eu e a mãe. Se eu chegar para ele agora e dizer aqui, isso aqui não é uma garrafa não, isso aqui é uma caneta, ele vai dizer o quê? É não, porque meu é pai e minha mãe me disseram que isso aqui era uma garrafa. Entendeu? Então uma criança que constantemente escuta uma mãe dizer, cuidado, cuidado, você vai cair, você vai cair, você vai cair, o que é que acontece? Acredita naquilo ali, porque não existe pessoas que ela acredite mais do que a mãe, do que o pai. Sim. E aí às vezes cai mesmo, e aí a mãe vai eu lhe avisei, eu não disse, uhum. escuta a sua mãe, escuta seu pai. É diferente de você chegar e dizer, olha meu filho, é o seguinte, você vai subir no muro, mas você tenha cuidado, porque o muro é alto, você precisa estar olhando por onde você pisa, mas se você cair, tem nada não, claro que assim, o um muro baixo, por exemplo, se você cair, tem nada não, mamãe está aqui para lhe ajudar, vamos, mamãe segura, suba no muro, mas mamãe segura sua mão, é diferente, você está você tá encorajando aquela criança a ela brincar, a ela fazer as coisas, e você está ali como apoio, né? como segurança, e não botando medo na criança. Eu falo demais, eu disse. <risos> Correto, perfeito. <risos> é assim que presta, né, velho? É, outra coisa que a gente percebe no, ali logo ao nascimento da, da criança, muitas mães têm a depressão pós-parto, né? É, isso é trabalhado antes. Da, da gestação, no, aliás, durante a gestação, no momento em que, que tal tá ocorrendo as sessões, ou isso acontece já quando a pessoa, a mulher está com essa chamada depressão? E por Olha, que acontece? Olha, pronto. Geralmente, Sim. a maioria das vezes, uma depressão pós-parto acontece quando a mãe ela já tem questões emocionais ali trazidas do passado. Certo? Questões não tratadas, né? Então, uma mulher que ela é acompanhada por uma psicóloga, né? É, ela não vai ter a depressão pós-parto? Não, não é isso. A, a psicologia, ela vai lhe dar a garantia que você não vai ter a depressão pós-parto? Não. Mas ela vai te dar ali um, um preparo. Ó, oh, isso pode, todas essas questões, podem despertar em mim. É algo pior, algo mais duradouro. O que é que a gente explica, né? Durante toda essa questão do pré-natal psicológico e quando eu digo pré-natal psicológico, é, é, são as ações mesmo que antecedem o parto. Né? É. Existe uma coisa chamada baby blues, que também é conhecida como tristeza materna e acomete cerca de 80% das mulheres, certo? É, acontece ali entre o quinto, é uma variável mas vamos botar ali do quinto ao vigésimo dia após o, o nascimento do bebê o que é essa tristeza materna, o que é esse baby blues? É justamente esse cansaço é justamente essa privação de sono é justamente esse luto, né, daquela mulher que a gente era e agora não é mais daquela, daquela liberdade que a gente tinha antes e agora não tem mais, liberdade de coisas simples de ir num banheiro na hora que quer de passar o tempo que quiser no banho. Fora que quando a mulher ela tem esse bebê, né? Existe uma decaída aí é, é, é muito abrupta no, nos hormônios. Então, de repente, seus hormônios estavam ali, né? Tudo trabalhando, seu corpo ali trabalhando demais, to, tudo dava apoio e de repente dá uma queda ali. E aí existe essa questão do baby blues que é uma tristeza que ela é esperada. Certo? Depois do, do parto. Então aí a gente trabalha que isso pode acontecer e tudo mais, é, não, meu Deus, será que eu tô dando conta? Será que eu vou acertar nisso? Será que eu tô trocando direito dessa fralda? Por que é que eu não consigo botar esse menino para dormir e tal, não sei o quê? Então, essa tristeza materna, ela é esperada. Certo? Muitas vezes essa tristeza, quando ela vai se estendendo, ela pode vir a se tornar uma depressão pós-parto. Eu tava lendo uma, uma matéria, porque eu não lembro dos números, mas, é, para você ver como é delicada essa questão do pós-parto, eu não lembro dos números, mas era tipo assim, 2,3% das mulheres que têm bebês morrem por suicídio. Enquanto tipo 1,9% Morrem por hemorragia. Então, a gente percebe que existem, ma existem mortes maternas mais por conta do suicídio do pós-parto, de uma depressão pós-parto, do que por conta de hemorragia. Tu tá entendendo? Então, é alarmante, só que isso não é falado, porque a gente sabe que essa questão ainda é muito delicada, ainda é tabu, né? A doença psíquica, né? É, a, a, as emoções, elas ainda são muito... É, é, é... Ai, me fugiu a palavra, mas a, muitas pessoas ainda têm preconceito, ainda tabu. taxa. É um tabu, porque é como se a pessoa fosse desequilibrada. Entende? Ó, o flaninho é ansioso, tem transtorno de ansiedade, é um desequilibrado. Tem transtorno depressivo, é um desequilibrado. É como se... Sim. Só que isso é uma doença comum, como a diabetes, como a hipertensão, entendeu? A doença mental ela é uma doença como qualquer outra, só que, para as pessoas, ainda não, não, elas não veem essa normalidade. Porque é como se elas estivessem funcionando de uma maneira errada. Eu não gosto muito desse nome, transtorno. Né? É, é o que a gente usa aqui no Brasil, é transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, porque parece que a pessoa é transtornada, né? Uhum. Eu não gosto. Nos Estados Unidos o termo utilizado é desordem, que é uma desordem. Mas aí, na, nessa questão mesmo do transtorno, se a gente for realmente a fundo, o transtorno quer dizer bagunça. Sim. Então, tal qual, como qualquer bagunça, ela pode ser organizada, entendeu? Com terapia, às vezes com medicação, né? É, muitas outras coisas que podem ser aliadas a isso, como uma boa alimentação, uma alimentação não inflamatória, exercício físico, né? Que, que é, é, é, é, faz com que é, tenha melhoras significativas em vários transtornos, como o da ansiedade e o da depressão, o exercício físico é imprescindível, os, a, coisas básicas mesmo, como tipo, vitamina D, níveis de vitamina D, né, então às vezes tá abaixo o nível de vitamina D no nosso corpo, pode dar um, uma aumentadazinha aí nessa questão depressiva, nessa questão ansiosa, então na verdade é todo um conjunto, não é uma coisa só, sabe, então é por isso que a gente tem que estar tá sempre cercado ali, porque são várias influências, mas aí voltando para essa questão da depressão pós-parto, é, a gente trabalha durante o pré-natal, para que isso não aconteça, mas também é, deixando claro que se acontecer, né, ela vai estar ali amparada, que não é uma coisa de outro mundo, que, assim, que muitas mulheres têm. E uma, uma, uma curiosidade é que eu comecei a trabalhar com maternidade por conta de uma depressão pós-parto. Por conta de uma depressão pós-parto. Então, imagina, psicólogo teve uma depressão pós-parto e por muito tempo eu não sabia o que eu tinha, era um cansaço, era uma vontade de não fazer nada, era uma vontade de não me arrumar, sabe, e, e uma, um problema com o relacionamento, é, é, então assim, era uma coisa que tanto fazia, como tudo fez, eu sorria, eu trabalhava, eu cuidava do meu filho, divinamente, meu filho, muito bem cuidado não, não, não rejeitei porque a pessoa de depressão, a pessoa rejeita o filho, né, isso é mito né, e vim percebendo e fui começando a estudar, meu Deus, tem alguma coisa de errada comigo e tudo e tal e aí nessa questão de eu estar estudando, pesquisando meu Deus, olha, o que está acontecendo comigo é isso, é uma depressão pós-parto porque eu tive uma gravidez tardia, eu tive uma gravidez com 34 anos, tive o meu filho com 35, né? Eu é, estava ali, é, a, a plena, ali, desenvolvendo minha profissão, ali, a pleno vapor, tinha uma filha já de 10 anos, criada, independente, né? Voltei ali para todo aquele processo de início. Depois de 10 anos. Né, quando eu já estava conseguindo sair... Que ela podia ficar em casa com alguém... Na casa da avó e tudo... E aí de repente eu me vi... Novamente naquela situação... Trabalhava o dia todo... Chegava em casa... Tinha que dar conta do bebê... Passava a madrugada... Ele amamentou até três anos também... Então passava a madrugada acordando... acordando. Então tudo aquilo foi somando... Somando meu cansaço... Minha privação de sono... É, é, é, chegava num final de semana... Eu não tinha disposição para sair... Eu queria sair, mas por ele mamar, ele não ficava com ninguém, porque se ele quisesse mamar, é, só tinha a mim, não era uma mamadeira, não ia resolver o problema dele. Então, tudo aquilo foi me desgastando, desgastando, desgastando. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, olha isso. Né? E aí foi aí que me deu o um start. -up. Eu falei, poxa, quantas pessoas não estão passando por isso que eu estou passando? E aí foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a me especializar, fazer curso e tudo... É, por muitos anos eu fui psicóloga de crianças, e foi quando eu decidi, eu fiz agora eu vou atender mulheres. Eu atendo mulheres também não grávidas, não gestantes, atendo só mulheres. Mulheres, que, enfim, que não tem essa demanda de maternidade, e toda essa demanda de maternidade. E aí eu fiz a minha transição. E tudo aquilo que eu via de problemática no consultório, que os pais traziam, né, a criança que geralmente é a demanda da criança, às vezes a demanda é da criança, mas às vezes a demanda é dos pais da criança, né, então tudo aquilo que eu vi, a ah, doutora, ele não, ele não quer brincar com os amiguinhos, ele não quer brincar, ele tá inseguro, ele não quer fazer as coisas, e aí eu vi que essa problemática era toda, se eu fosse para um raiz de problema, né, que ali a questão realmente da mãe, de uma mãe emocionalmente bem, saudável, equilibrada, tudo aquilo poderia ser evitado. Eu fiz, é, olha isso. Aí eu, ó, virei a chave e fiz a, a, a, a transição. Hoje em dia eu só atendo mulheres. É, doutora Rafaela, você falou aí nessa questão de uma mãe é, que seja equilibrada... É, antes da maternidade, durante toda a sua vida, e posteriormente ela será também uma mãe, né? Que, que vai ser uma mãe que vai conduzir seu filho de uma forma mais tranquila, né? É. Então, é, é, geralmente, é, é, as mulheres que têm problemas na maternidade são pessoas que tiveram, são mulheres que tiveram problemas lá atrás, né? Lá na, na, na sua própria criação, né? E elas uh. refletem aquela. A criação a maioria, delas? A maioria. A maioria. Não necessariamente, a gente não pode generalizar nunca, mas a grande maioria. Porque, Wellington, a gente só dá aquilo que a gente recebe. Então, é, você, quem é a sua referência de paternidade? Quem foi que lhe ensinou como é ser pai? Meu pai. <risos> Entende? Então, às vezes, aquele modelo que você tem, você faz, poxa, eu quero reproduzir o que meu pai foi para mim. Ou às vezes, poxa, eu não, não olho, eu preciso fazer totalmente diferente do meu pai. Porque eu tive muitas ausências, eu tive, eu tive muitas coisas que faltaram ali naquela paternidade, que eu tenho certeza que se fossem me dadas... Né? É, é, é, eu seria uma pessoa mais mais segura, eu seria uma pessoa mais autônoma, então eu quero fazer diferente com meu filho, e às vezes a gente quer fazer diferente mas a gente não consegue tá a gente não consegue tá enraizado é exatamente isso, são porque a gente, só, a gente só dá mesmo aquilo que a gente recebe, entende? então assim, é muito delicado, porque trabalhar essa mulher é trabalhar a infância dela, trabalhar a adolescência dela, trabalhar os medos, as angústias, e às vezes muitas vezes isso não tem nada a ver com a maternidade. Mas fazendo com que essa mulher ela se torne mais segura daquilo, se conheça, sabe? Poxa, ó. agora sim, quando a gente fala em mulheres equilibradas emocionalmente, a gente não tá dizendo que a mulher não vai dar uns gritos, que não vai perder a paciência, de vez em quando não. É... é... A gente perde, eu perco a paciência, eu perco a paciência, né? Eu dou meus, meus gritos de vez em quando, eu passa a, ser, passa a ser anormal quando esses gritos são constantes, né? É, e aí, aí até a própria mulher faz: Poxa, peraí, por que eu grito tanto? Né? Eu já estou incomodada com o tanto de grito que eu dou, porque a criança ela vai ficando com medo. Você grita tanto que quando você começa a gritar, você já vai vendo a expressão da criança de medo. E aí, você vai se incomodando com aquilo. Comecei a tossir. É, lembrando que a doutora tava, passou pelo processo de inflamação de garganta, né? E abusamos da, da, da doutora. Não, de, pra... jeito nenhum. de jeito nenhum. Que... Então é feliz de estar aqui. É um papo muito, muito interessante mesmo, porque é um assunto que... Não, não, não tem é, não tem limite né? é muito Sim, amplo eu, eu, eu ficaria aqui por horas e <risos> a gente está falando do que eu mais gosto gente. a gente está falando do que eu mais gosto verdade. com o que eu trabalho e com o que eu sou né? o que eu trabalho e com o que eu sou maternidade é a minha vida eu respiro isso Sim. A, a autoestima também é um fator essencial para que a mulher saia da, da, da... No período entre na verdade no período gestacional né porque normalmente a mulher se cuida tem aquele aquela é... esqueci aquela o, o, o cuidado pessoal né com a aparência e de repente tá ali barriga grande com narizinho de bola com os pés né então há uma tendência também de dela de, de, de ter um é, procurar ter uma autoestima, né? E esse também é um, um, do, um dos papéis que, que o psicólogo trabalha, né, estrutura? E eu digo mais, Igor, a questão da autoestima, ou a Sim. falta dela, Sim. ela é a raiz da, dos grandes problemas da gente, Sim. sabe? Porque o que é autoestima? O nome já é autoexplicativo, né? É uma, estima, é uma estima por si mesmo. Né? é você se gostar, é você se respeitar, é você é ter compaixão por você mesma, né? então assim, a autoestima é você se gostar do jeito que você é, e aí existe essa questão do autoconhecimento e você se conhecer, por quê? Tipo, é, eu sou ótimo em psicologia, e você aí é ótimo em jornalismo, certo? Então se você me colocar para eu fazer um jornalismo e, e esperar que eu seja nota 10 em jornalismo e, e eu ficar me cobrando, poxa, eu deveria ter perguntado aquilo, poxa, eu deveria ter perguntado aquilo outro. Então se eu sei quais são os meus limites, ó, eu vou fazer, vice Aliás, essas perguntas aí, vou te ajudar aí com o jornalismo, mas é, eu tenho as minhas limitações, então quando eu sei disso e aí eu pego e faço um trabalho e não faço ali aquela excelência toda o que é que acontece eu, eu fiz o que eu pude eu fiz o que deu né mas quando eu não tenho esse conhecimento de quem eu sou e quais são os meus limites eu, eu deveria ter feito melhor tá vendo não era para eu ter aceitado ó oh, eu não presto para nada tava tá? e aí a gente começa né Aí, essa questão da autoestima, do autoconhecimento, tá assim, ó. E aí, essa falta dessa estima por si mesmo, que é você se gostar, e aí entra essa questão física, mas aí entra também é, é, o jeito como você é. Às vezes você é mais calado, às vezes você é mais extrovertido, às vezes você tem habilidades para umas coisas, às vezes você tem habilidades para outra. Tem gente que tem habilidade para esporte, tem gente que tem habilidade mais intelectual, né? Tem gente que, que toca teclado, tem gente que não sabe tocar teclado, mas toca bateria. Então, quando você começa a aceitar você como você é, é com as habilidades que você tem, com as limitações que você tem, quando você sabe aquilo que você pode melhorar, aquilo que, quando você sabe, no mínimo, assim às vezes a gente não sabe nem para onde a gente quer ir, mas a gente tem noção de para onde a gente não quer ir, de jeito nenhum. Ó, oh, eu não sei se eu quero fazer psicologia, se eu quero fazer medicina, se eu quero fazer fisioterapia, eu não sei o que é que eu quero, mas eu tenho certeza que engenharia eu não quero fazer de jeito nenhum. Você já tem algo, Sim. sabe? E a autoestima, o autoconhecimento é justamente você saber no mínimo o que você não quer pra você. Ó, oh, eu não sei se eu quero tomar sorvete, mas eu sei que comer castanha eu não quero de jeito nenhum. Então, você pode até ir comer pipoca, mas a castanha você não vai comer. Entendendo? Então, assim, a falta dessa autoestima, ela é um grande gerador de, de sensação de desvalia. Né? Então, quando você não se gosta fisicamente, internamente, emocionalmente, intelectualmente, é... O um, um, um, um, um ponto de partida para você começar a achar que você não é suficiente, para começar a achar que você não é bom, para começar a achar que as pessoas não gostam de mim, as pessoas vão me julgar, é, eu não sei se eu vou falar certo, e aí isso gera medo de você ir dar uma entrevista, de você ir apresentar um trabalho na frente da sala de aula, né? Tudo isso é um sentimento de, de achar que você não é bom. Naquilo, nessa questão que você falou, né, nessa questão de você, vamos falar do corpo, né, que é essa questão do, do da autoestima, de você ter um, um, um estereótipo antes e depois da gestação. Muda, né, e se você não tiver a noção que aquilo ali vai mudar, e que talvez você não consiga voltar àquele corpo de antes, nunca mais, você entra em parafuso. Então, isso tem que estar tá ali muito bem trabalhado. E também, no meio de toda essa turbulência que é a maternidade, você, se está é, desgostoso, não, mas também não estou achando outra palavra. Se você está ali desgostoso com o que você está vendo no espelho, você precisa arrumar um tempo para, de alguma forma, melhorar aquilo ali. Então, ah, aqui eu estou com a barriguinha, né? não posso parar. O menino saiu, mas a barriguinha ficou, né? Então, o quanto que você vai se dedicar para ali diminuir aquela barriguinha, né? Então, o quanto que você vai arrumar um tempo para se cuidar, para melhorar a sua autoestima. Sim. E aí, enfim, isso é uma questão também que eu bato muito na tecla, que é, é, é... esses momentos que fazem com que a gente se reconecte com quem a gente era antes. Porque quando a gente... Quando a gente vira mãe, a gente simplesmente mergulha, né? A gente mergulha de tal forma que a gente esquece quem a gente é, do que é que a gente gosta. Uma pergunta engraçada, engraçada não, uma pergunta simples que eu faço quando, quando chega uma, uma paciente lá na clínica, aí, aí ela vai, conta tudo e tal, não sei o que, aí eu faço, e aí? Mas me digam, do que é que você gosta? O que, é que você gosta de fazer? E elas cruzam os braços e não sabem me responder o que, é que elas gostam de fazer. Então, tipo... Dançar, ler, correr, malhar, assistir série, dormir, fazer nada, ir para uma festa. Se fosse antes, elas saberiam dizer o que, é que elas gostam de fazer. Mas aí há um mergulho tão grande nessa questão né, de quando se tem filhos que aí a gente começa a esquecer da gente mesmo, por falta de tempo, por amor mesmo, que é um amor muito grande, né, é, por falta de tempo, e aí a gente vai se afundando na maternidade, e eu não acho a maternidade uma coisa ruim, eu particularmente acho ótimo, né, eu adoro ser mãe e adoro a maternidade, não tem como você é, ter um filho e não carregar tudo o que vem de bagagem, né? Não existe isso. Você ter o um filho e, e todo o resto, é, a privação de sono, cansaço, é, falta de liberdade, não vi junto no pacote, né? Então, assim, você mergulha ali de tal forma, se entrega de tal forma que de repente você perde sua identidade. E aí, quem sou eu? Do que é que eu gosto? E agora? O que é que eu vou fazer? E aí a gente se sente perdida, se sente muito perdida. E também tem a questão do cuidado é, que, é, acredito que a mulher deve ter, é de que numa relação marido e novo filho, ela não é só mãe, né? ela também não pode, não pode esquecer do marido, ou seja, da, da, da família, não é isso? Que existe a possibilidade, existem pessoas que, que separam e terminam escanteando ali o marido. E... É, é uma outra função né, dessa mulher. Sim. Então, hoje em dia, pronto, hoje em dia. Hoje em dia. Mas eu não estou dizer... falando nem cuidar do marido, é apenas não, dar atenção. Não, a gente precisa partir do princípio, Eliésio. E aí, isso também é uma questão que eu bato muito na tecla. A gente precisa partir do princípio em que o marido e a mulher já, já são uma família. Sim. Eles, eles já são suficientes um para o outro. Uma criança, quando chega, a gente precisa saber qual é o lugar que aquela criança está ocupando para aquele casal, uhum. né? Então, assim, existe muito essa questão. Está ali o marido e a mulher, e aí vem o questionamento. E vem quando uma criança para completar essa família, né? Quando na, fami... Quando na verdade a família ali já são os dois. Uma criança vem para dilatar, para aumentar algo que já existe. Entende? Então, muitas vezes, é, e isso é um problema, é, uma mulher bota, bota a felicidade dela, do casal, enfim, numa criança. Cria expectativa, né? A criança ela já vem com um peso, uma responsabilidade de fazer aquela família feliz, né? Então, assim você falou nessa questão, mas uh, antes da função mãe, ela é função esposa, né? E antes da função esposa, ela é função mulher. Então são vários papéis que ela precisa desempenhar. Então, ser mulher, é, ser esposa, ser profissional. Ser mãe, às vezes ser filha, tem uma mãe que precisa de um cuidado especial, ser filha, ser irmã, olha a quantidade de, de papéis, né? Só aí que a gente tá falando, são muitos papéis. E a mulher, ela tem essa, essa questão mesmo de querer fazer tudo com maestria, de querer agarrar tudo, e de repente ela se vê ali. E, e realmente, cuidar, cuidar do, do, do relacionamento com o marido, é, a princípio, é, não é uma prioridade porque na verdade a prioridade é a chegada dessa criança mas aí com o passar do tempo ela e agora Rafaela eu não sei mais nem eu não sei mais nem o que, é que eu faço com meu marido eu não sei mais nem namorado não sei mais nem sabe porque se perde se perde nesse mergulho se afoga e de repente não, não sabe subir né e aí precisa de ajuda e aí eu não estou criticando não eu estou dizendo é que realmente isso acontece porque precisa, assim, de ajuda. O Elton Souza. O Elton, tá aí, só olha? Ah. Só escutando. Tá ouvindo? Elton. Eu estava, eu estava aqui fazendo um print aqui, estava revisando que. Você falando da importância né, da maternidade e tudo. Você também está com é, um projeto né, com a fisioterapeuta e é, instrutora de Pilates, Nayara Alves. Né? Inclusive, no último sábado, é, vocês realizaram uma palestra né, para gestantes falando justamente sobre a importância dos primeiros é, mil dias é, da, da maternidade. E para não roubar mais seu tempo, porque já estamos se aproximando aqui da, das, das 10 horas, e eu, a gente queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e, e, e nos trouxesse né, um pouco sobre essa experiência que você está tendo lá com, com a, a estrutura Nayara. Com a Nay, fofa. <risos> é... Engraçado, né? Foi, foi nessas, nesses encontros aí virtuais que eu me encontrei com a Nay. Né? É, às vezes a gente precisa de uma indicação, né? e tudo ah, chega lá, a minha gestante. E aí a gente tem um, um profissional que seja especializado naquilo, né? E aí eu comecei a seguir o perfil de Nai. e, Na, e daquele jeito dela, vamos tomar um café para a gente conversar, vamos. E aí, enfim, a gente tomou aí uns três cafés, de repente e já estava tudo certo, tudo organizado, com data, com tudo. Né? E aí o Construindo Maternidades é justamente encontros né, que a gente quer fazer com informações de qualidade, para as gestantes, para poder é, auxiliar essas, essas informações, auxiliarem no, no maternar de cada, de cada uma delas, né, então assim, a gente quer proporcionar realmente é, um conteúdo bacana, não para que possa resolver a vida de ninguém, mas que, assim, para que as mulheres elas tenham noção do que as esperam e principalmente também do que é importante. Né? Então, uma criança que está ali, os mil dias, né? que no caso é do primeiro dia de gestação até o, o segundo ano da, da criança. Então, quais são as necessidades que aquela criança tem? Né? Então, o que é importante ali naquela fase, naquela faixa etária? Né? Onde é que aquilo ali vai trazer benefícios para a vida adulta daquela criança? Então, o vínculo, o afeto, o apego ali... É, a, é, é o que, a questão primordial. Então, nesses primeiros mil dias, e quando eu digo desde a gestação, é porque, é como a gente conversou, na né, questão do estresse na gestação e a questão da vinculação na gestação. Tudo isso vai trazer ônus ou bônus, dependendo de como se leva. Então, é, no sábado passado, a gente fez né, a importância dos mil, dos mil primeiros dias da vida do bebê. Já tá, ela já está aí com outra já na, na cabeça. Acredito que final de abril, acho que a gente deve estar se encontrando novamente, para pôr em prática, ou pelo menos aí no início de maio, para a gente dar continuidade. E foi ótimo, foi um encontro muito bacana, assim, foram... São duas mulheres que trabalham com o mesmo propósito, que são muito parecidas, que são mãe de dois, que... que... É, conversam sobre as intercorrências do dia a dia. Então, quando eu converso com o Nai, Nai me entende, quando Nai conversa comigo, e aí, Rafaela, vamos, pô, quando eu botar fulaninho para dormir, a gente faz nossa reunião, e de repente, Nai desaparece. Aí, no outro é. dia, ela, Rafaela, eu adormeci, eu, Nai, relaxa, adormeci é. também, nem nem se você tivesse ligado para mim, eu nem eu tinha atendido. Então, é. assim, é uma questão realmente da gente se conectar, da gente se, da gente se compreender, sabe, e da gente querer que essas mulheres, elas tenham é, é, é, essa leveza, sabe de, de não ficar nessa cobrança, poxa fulaninha ficou de ligar, não ligou, tá vendo o olho, não sei o que, entender que a maternidade, ela traz isso né a maternidade ela é improviso o tempo todo, ela é o inesperado é você saber lidar com o que não tá planejado né o ansioso, ele gosta do planejamento ali, então imagina você você é uma pessoa que tem hora para acordar, hora para ir trabalhar, hora para almoçar, hora para tomar banho, não sei o quê, de repente você se dando de frente ali com a maternidade no e crua na sua é para endoidar. Qualquer um, da brincadeira, não. E tem mais, às vezes não tem nem quem ajude. Às vezes a gente ainda dá sorte que a gente tem com quem ajuda, quem ajuda uma avó, uma tia, uma irmã. Né? E às vezes tem, tem, a gente tem que ir na raça mesmo, descobrindo ali, é, como diz Julieta, é caminhando, né? que se faz o caminho. E a gente vai na raça, na fé e, e vai. E o construir maternidades é, é, é a função dele, o objetivo dele é justamente isso, trazer informação para as gestantes e automaticamente trazer uma maternidade mais consciente e leve. É o objetivo da gente. Eliezer Cabral, os encaminhamentos finais para nós podermos nos despedirmos do nosso público. E agradecendo demais, né, já, de minha parte aqui, a doutora Rafaela, foi fantástico a nossa conversa. Estou bastante satisfeito e aqui, Sempre que precisar, estou <risos> aqui. É isso, o Edton, é... É como a doutora falou, é um assunto amplo e que ela gosta, inclusive logicamente que ela vive isso. Ela é mãe e, e então esse universo ela domina, né? Então é, agradecemos demais a, a sua disponibilidade, né? Que é muito corrida sua vida, mas Ficou muito bom mesmo e, com certeza, a gente vai chamar em outras vezes para a gente conversar sobre dar continuidade a esse assunto ou puxar outro assunto que envolva a psicologia. Então, muito bom, obrigado, doutora Rafaela. E estamos... O Diário de Campinas está sempre à disposição da senhora também, de Nayara, de todos que fazem esse, esse, esse conjunto interessante aí com, com, a, com as, as mulheres grávidas, né? Gente, eu que agradeço Foi ah, foi no instante que passou Não estou dizendo a turma, eu falo demais a, a gente podia dobrar a meta, vamos até 11 <risos> E aí, eu que agradeço a vocês, gente Pela, pela, pela confiança, né? De ter me convidado para participar do programa de vocês E estou disponível, estou à disposição aqui Quando vocês precisarem é, Vamos sim, vamos arrumar um assunto E a gente conversa e é isso aí Viu? Eu fico, fico muito feliz e grata de estar aqui com vocês essa noite. Show. Guerta, Souza. Muito bem, amigos do Diário de Campina. Essa foi a nossa entrevista de hoje com a doutora Rafaela. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, sim. E convite já feito para a próxima segunda-feira estarem aqui conosco, tanto aqui no Facebook, como também lá no Instagram, que a gente já encerrou. Então, um forte abraço a todos. É...